Bem-vindos ao canal do Cebosão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, curte e compartilhe.